Como minimizar ruídos de comunicação a partir do momento que você, como gestor, como líder, se coloca no papel de escutar. E o que eu vou trazer aqui para você hoje, talvez seja um pouco estranho, mas é o poder do silêncio. Quando você se utiliza do poder do silêncio como uma grande ferramenta para liderar a sua equipe, pode ser uma gigante oportunidade para você inspirar confiança com o seu time. E o principal, minimizar todos os ruídos de comunicação. Mas o que eu estou dizendo aqui de poder do silêncio para escutar um pouquinho mais? Então eu vou te trazer três dicas bastante efetivas para que você utilize no seu dia a dia. O primeiro momento é você estar presente em todos os momentos que você decidiu escutar alguém. E estar presente é estar de corpo e de mente presente e focado Naquilo que o outro tem para dizer. A segunda principal dica é a partir do momento que você pode fazer uma escuta generosa. E o que eu estou trazendo aqui para vocês? É aquela escuta na qual você realmente está interessado naquilo que o outro está te trazendo e você faz perguntas generosas, curiosas, que possam trazer ainda mais respostas para aquela pergunta que o outro está te oferecendo. Porque muitas vezes as pessoas falam, falam, falam e a gente não compreende aquilo que está efetivamente sendo dito. Ou as palavras que as pessoas estão dizendo, elas são todas desestruturadas, né? Porque a pessoa fala, mas ela traz uma série de emoções juntas. Então o seu papel naquele momento que você está escutando e escutar de uma forma generosa é ajudar o outro a clarear os seus próprios objetivos. Então perguntas como me fala mais sobre esse tema ou qual foi a sua reação com relação a esse tópico que você me trouxe ou traga novos conceitos, me repita de novo aquela frase. Isso pode ajudar aquela pessoa que está querendo te trazer uma mensagem a clarear o pensamento dela. Então é a escuta generosa. O que também vai te ajudar é quando você escuta a outra pessoa pelos sentimentos dela. Então, eu falei para vocês que muitas vezes as palavras elas não estão sendo condizentes com a atitude de uma pessoa. E quando eu realmente estou presente ouvindo alguém, eu posso perceber o gestual, eu posso perceber o olhar, se a pessoa está olhando nos seus olhos, se ela está olhando para baixo, se ela está desviando o foco ou se ela está com desconforto. É muito importante a gente observar não apenas aquilo que é verbal, mas aquilo que também não é verbal. Então, eu gosto de dizer que a gente escuta a pessoa pelo sentir, né? Aquilo que ela está sentindo, se está condizente com aquilo que ela está verbalizando. E isso é muito interessante, porque como um gestor, como um líder, e até mesmo como pais e mães, né? a gente pode ter um olhar um pouco diferente de interpretação daquela mensagem que está sendo trazida, né? que muitas vezes é um, tá tudo bem, mas a gente sabe que não tá nada bem. O nosso papel aí nesse momento é, a partir do momento que você escutou pelo sentir e viu que tem talvez uma desconexão com o verbal, você utilizar-se de perguntas generosas para ajudar aquela pessoa a trazer a real verdade ou contar fatos como eles realmente são. Mas para tudo isso, eu volto à primeira etapa. A gente tem que estar 100% presente, focado, dedicando o tempo necessário para escutar aquela pessoa. E só assim a gente vai começar a minimizar todos esses ruídos de comunicação, porque eu me predisponho a ouvir aquilo que vem exatamente aquilo que está sendo me trazido como mensagem e não julgo ou interrompo, estou fazendo mil coisas que me distraem ao mesmo tempo e acabo criando uma série de ruídos na comunicação. Lógico, tem mais uma diquinha rápida, se você ainda quiser concluir toda essa escuta, você pode sim fazer um, um, um espelhamento ou falar exatamente aquilo que a pessoa te trouxe, só para validar se o pensamento dela está claro e está exatamente alinhado com aquilo que você entendeu. Porque o mais importante é, quando alguém está falando alguma coisa para você, ela quer te transmitir uma mensagem e por mais que a gente não aceite, a gente precisa respeitar e a gente não, precisa, não pode né, é, interferir e trazer o nosso julgamento sobre aquilo. Essas são as minhas dicas para que você respeite o famoso poder do silêncio para poder escutar melhor, inspirar confiança e minimizar ruídos de comunicação. Super obrigada por estar aqui por desejar ser a melhor pessoa que você pode ser. Né? Como eu sempre digo, isto é o suficiente. E se essa mensagem fez sentido para você, me dá um like, compartilhe, divida com outros profissionais. E se você quiser ir além, dar o seu próximo passo, clica aqui na bio, descubra quando vão ser os nossos próximos workshops e treinamentos, e aí eu te espero lá, ao vivo.